entrando no porta aí, cachumbeiro. Bora. Patrão, como é que tá seu dia? Puta, <risos> sem, querer, sem querer. Ah, não, cara. Mano, eu errei o caminho aqui no GPS, mano. Errei o, caminho, errei o caminho, errei o caminho. Nada Puta, é novo. Que desacento, desculpa aí. Você é louco, velho. Nem precisa avisar o poste aí também, mano deixa que eu tô vendo alguma coisa aqui, cara? Ah, eu tô em pé? Não sei. Puta! <risos> eu vi o caralho aqui. Cadê tu, capoeira? Também, cara. Tu saiu do carro aqui por quê, cara? Eu não saí do carro não, cara. Ah, não, você tá de brincadeira. Voltei só pra te dar caramba, fica de gracinha no eu bagulho. Ah, não, Nossa. o Corey, você não vai Nossa, Nossa, eu, sei, eu, sei, eu sei, eu sei, eu sei, ignora. eu sei, eu sei. Ignora. Ok, ignorando, ignorando, ignorando, ignorando. Calma aí, você vai ver, você ah? vai ver. Ah? Ignorando, ignorando. Cory? Ignora. ignora. Ok. Calma, calma, calma. Ignora. Tô ignorando legal. Ignora. Gente, eu, não, pensando... eu acho que é o dela, eu acho que é o dela, Corre. Eu acho que é o dela que, que ela fica. Não, aqui. não, não, não, esse é esse ele. mesmo. Esse ah, é esse aqui, ele. esse aqui, esse aqui? Esse aqui mesmo. Caraca, mas demora pra chegar a parte, ai, né? Calma, calma. Tá quase, tá quase. Ah, estourou quase, o fumose, estourou o fumose. Velho, é isso. Ah! Gente, peraí, peraí, não, não, fumose, não, não, não, calma, por favor. Gente, eu vou, ajuda. Ai, tá querendo um louco. Ajuda, ajuda. É meu filho nessa, desgraça. Ah, não. <risos> Se Vem cá, vem cá, vem cá, Ai, vem cá. Não, Deus, papai, não. Eu vou chegar só assim no mole agora, ó. Vem cá, vem okay? cá, Por que que eu tenho uma família dessa? Meu Deus. Olha, amiga, esse daqui pra, pra, pra, pra encantar a pessoa. Tá? <risos> bora cantar o Pedro Mole, velho. Qual quê? qual quê? Oi, Pedro Mole. Agora esse aqui, ó. O Mole fica duro. <risos> Meu Deus, ele continua atuando. É. Deixa eu ver o que mais que tem. Heitor? Não, Heitor é assim, ó. Ai, gente, eu errei. Pedro. Oi, vó. Você tem dinheiro aí pra pegar a chave? Yes, ah. baby. Tá eu bom. tenho 1.500. Quanto que custa? Ah, tudo? não, dá. Ah? A faca é 190 ou a chave é 500? Não, a chave não pega, não. Vamos com essa aqui mesmo. Não, mas você não quer ajeitá-la lá no gueto, não? deixa lá. Tô esperando aqui, Vox. Puxa, Maria, é por Porque tá tudo tão compactado pra mim? Quer que eu vá no toque? Ah! Vó! Mano, você meteu um Pedro. flip. Vó! Ah, Pedro! Mano. Gente! Mano. Ah, Mano. Do céu. Tá, bom, eu usei a que mesma tática do Américo de quando bugou. É Velho, eu não quero é? comentar, não. Ai. E vai Família, fodeu!